Oi gente, então agora que a gente já sabe o que é uma corretora e que tu já definiu as tuas metas e definiu qual delas tem mais prioridade então hoje a gente vai falar sobre como escolher um bom investimento o investimento hoje é a maneira que a gente tem como chegar nessas metas em relação a finanças mais rápido do que se a gente guardasse esse dinheiro em casa ou na poupança então para falar sobre isso eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei num outro vídeo que é a viagem a Europa em 2023 que eu preciso de 15 mil reais para fazer isso, a gente vai precisar ter uma conta numa corretora e acessar ela. E nesse caso, a gente vai usar ou o Tesouro Direto, que são os títulos públicos, ou CDBs, que são os títulos privados, que são investimentos que têm uma rentabilidade boa e que podem ser resgatados nesse prazo. Cada investimento vai ter um prazo diferente, então dentro da corretora, você vai precisar procurar investimentos que tenham um prazo de vencimento até 2023 que tenham uma rentabilidade de mais do que 100% do CDI ou 3%. E aí eu encontrei duas opções, que é o Tesouro Prefixado 2023, que é um título público e um CDB do Banco Máxima, que é um título privado. Normalmente os CDBs, eles têm a rentabilidade atrelada ao CDI. Então, esse CDB do Banco Máxima, tu vai receber 140% do CDI. Ou seja, 40% a mais do que se tu deixasse o teu dinheiro guardado numa conta digital. E esse título público, que é o Tesouro Prefixado de 2023, te paga um total de 4,18% ao ano, que é uma taxa fixada de juros que tu vai receber. E esses investimentos, eles têm um valor mínimo para te fazer. O título público para 2023, o valor mínimo dele é R$36,01. Um e esse do banco máxima é 500 reais. Mas não tem problema se tu não tem esses 500 reais em um mês para investir. Se, digamos, tu consegue juntar 250 por mês. Tu junta os 250 do primeiro mês, deixa ele guardado na conta digital. Quando tu receber os 250 do próximo mês, tu junta esse valor e tu vai ter o dinheiro para fazer o investimento nesse título privado. Lá dentro da corretora vai ter alguns filtros que tu pode utilizar. E aí é muito de preferência de cada um qual tu vai querer usar, como tu vai se encontrar melhor dentro da corretora que tu estiver usando. Se tu tiver alguma dúvida, tu pode vir falar comigo no direct, que tranquilo, eu posso te ajudar. Agora eu quero pedir para te compartilhar esse vídeo com algum amigo. A gente se vê no próximo, valeu!